Shalom, Romanos capítulo 8 Versículos 33 ao 34 Diz assim a palavra do Senhor Quem fará alguma acusação Contra os escolhidos de Deus Você e eu somos escolhidos de Deus Meu irmão É Deus quem o justifica É Deus quem te justifica Meu irmão Portanto ninguém pode mais fazer Alguma acusação contra ti Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, quem vai te condenar? Quem te condenará? Foi Cristo Jesus que morreu no teu lugar. Morreu a tua morte para que você não morra. Foi condenado para que você não mais sejas condenado. Portanto, é Cristo quem morreu no teu lugar. É Deus quem te justifica em Cristo, no um Filho dEle, a Palavra dEle, e, portanto, viva a tua vida. Não aceite que algo do passado roube a tua alegria de viver no hoje, no presente. Viva a tua vida, desfrute, glorifique a Deus, deixe, permita que Cristo resplandeça a glória dEle através da tua vida física, material, aqui neste mundo. Shalom.